E aí pessoal, tudo bem com vocês? Acrescentaremos uma playlist no nosso canal que direciona os vídeos criados por Albert Almeida ensinando o passo a passo para utilizar o sistema Microsoft Teams Para acessar, estando no canal da FATEC RL clique em Playlists Lá, vocês encontrarão uma série de 5 vídeos Espero que todos gostem Bom, por enquanto é só Fiquem bem se protejam e até breve!